E aí galera, beleza? de tá com vocês com mais um vídeo. Estamos aqui hoje. Vamos assistir alguma coisa que nos faça feliz. Vamos assistir alguma coisa relacionada a GTA V. E provavelmente são falhas, e falhas é motivo de risadas. Risadas e risadas. Enfim, galera, já vai deixando seu like, compartilhando esse vídeo se vocês gostarem. E se inscrevendo no canal e visitando a Shake Mod, se você joga um PC, um GTA V no PC, online, preço de grana, pacote 750 mil até 20 bilhões Você não vai ter problema mais com grana aí, e vai fazer inveja dos seus amiguinhos, né? Até porque você vai poder comprar tudo dentro do game, você pode parcelar um cartão, pagar um boleto, bom, é uma, uma maneira que você achar melhor Enfim galera, vamos lá no Play, lembrando que o vídeo original está na descrição é o quarto vídeo que eu vejo do Prestige Clips aqui no canal. E eu gosto muito do canal deles. Então, bora! Vamos lá, hein! Ih, vai cair o carro de polícia ali, ó. Já tô vendo, ó. Ih, rapaz! Oh! Que? Já começou como? Já começou como? Ó! Ó! Ó! Pera aí, eu nem vi, velho. O que é o seu ali, velho? Nem Peraí, peraí, peraí, peraí. O cara deu aquele peixinho onde normalmente ele ia cair na água, né? Boa, beautiful. O quê? Com <risos> um o paraquedas do outro. Que, maluco? Ih, rapaz. Esse NPC... Nossa! Atira nesse NPC e arrombar. Oh, não falei palavrão, desculpa Family friendly, adianto. Mesmo que eu não falo palavrão aqui Os meus vídeos sempre pega aí quando é amarelo Depois sai, ah merda Enfim, véi Se fossem os meus vídeos antigos, eu tava lascado What? É um porco É, um javali, né é, me... Vai, palmeiras! Ué, como assim, cara? Ela expedi, motherfucker. Nossa, mano, cara Ficou com os dois pés na cara da véia <risos> Ué, e agora? Não saiu, Eu achei que ia sair Eles até a música, né? Que bom, mano, é bom que não tem essas músicas aí Que dá sempre flag nos meus vídeos Dificuldade de ser um youtuber, né, velho? Okay, Ué, <risos> deu um de sonho. viu. <risos> <risos> <risos> Ué <risos> O moleque é rindo, cara. Messi, Messi, Messi, Messi. Pode Messi! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. Gol, oh, gol. gol. gol moleque! Ih, tá bebaço. <risos> Ah, eu não aguento, velho. Peraí. Bye. Oh my God. Eu me myself to death and I... Esse, ele de cachaça, velho. I. morreu? É. Eu tô com sono, velho, na moral. Ai ai. Eu tô com muito sono, velho, na moral. Que Abre... Que? É pra cair em cima do caminhão. Nossa, velho. É. Tanto bater a cabeça ali, quanto... Que? Caralho, a onça atacou ele bem na hora que ele caiu, velho. Vamos ver. Buf Eu posso <risos> te mostrar Que bem Eu tenho um velho velho como um somo wrestler Buf O que ela falou ali? Eu não entendi Nossa mano, o cara tem que ser muito azarado não é é mais o cara da polícia. Ih, rapaz, vai bugar. I can hear someone. Stay close and Que sou o onde desse carro, véi? Não, não, <risos> não dá pra entender. Calma aí, Faculdade digital? Aí não dá pra fazer qualquer curso, né? Tá ficando doido? Claro que dá, mano. É? Engenharia. Entrou um jabazinha ali, velho. Tá lagando. Vamos lá. Ah, o avião vai bater nele, certeza. É, é a roda. Vai O guincho tá... Ah, tá bom O guincho guincho o guincho chegou <risos> live Nossa, o tanque vai cair em cima dele Quer ver? Ah. <risos> o cara morre ainda, mano Nem é a né? Ué, de onde estava tá no tiro? <risos> <risos> Inteligência Oficial está como o <risos> oh, louco. Aí sim. <risos> Caraca, tá subindo. Nossa, velho. O... o bagulho destruiu a hélice do helicóptero. Ó, oh, nossa, <risos> não matou o cara, jogou ele longe. Futebol americano, quer ver? Parece um. <risos> não foi ninguém pra parar ele. O helicóptero vai bater no cara, quer ver? Certeza, certeza. Mano, é muito azar, velho. Na moral. Que atropelou os três, cara? We'll no, please, Nossa. Boa garoto <risos> <risos> Nossa Ih rapaz É tubarão É tubarão Bom, vamos. Que Caraca! Tubarão pegou a geral! E aí? <risos> Caraca, guerra de... de, de oh, que da hora! Aí, ó, vem uma modalidade assim que o cara fizeram de mosquete, velho. <risos> é aquela... É quando você entra no online tem sempre aquele... Aqueles é mané que atrapalha tudo. <risos> olha lá, lá, lá, lá. Que isso? Nossa, os caras... Caraca, os caras morreram ao mesmo tempo. Me Pude toda motos moto. Helipótero, helipótero, oh, no avião. Enfim, galera, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, clica no gostei. Compartilha, se inscreve no canal. Obrigado por assistir. Pra fui.